E aí galera, tranquilo? Bom, eu fiquei algum tempo sem postar, mas agora eu voltei ok. Bom, há algum tempo atrás, eu trouxe um jogo que eu criei com admin HD para vocês se divertirem. E eu estou pensando em voltar com esse jogo. Vai ter vários game maps, DLCs, outras versões do jogo etc. Bom, na maioria dos vídeos, eu não vou deixar os comentários disponíveis. Só em tipo, algum vídeo que eu precise da sugestão de você. Mas isso eu já expliquei naquele outro vídeo, faço umas duas ou três semanas. Bom, eu acabei de criar um novo Maps no jogo agora. E eu vou estar deixando um link na descrição para você comprar usando 20% de desconto. Mas lembre-se, você só vai ganhar 20% de desconto se usar o meu link. Bom, eu vou deixar as informações tudo certinho aí na descrição. Então foi isso e tal.